Mas aí outra questão pode surgir. Uh, e se eu, enquanto profissional, acompanhante terapêutico, não me sinto confortável de ir em todos os lugares, é importante que tu saiba das tuas limitações. Por exemplo, quando eu desenvolvi o acompanhamento terapêutico, uh, não eram todos os, os uh, colegas, acompanhantes terapêuticos, que entrava em contato com o paciente em toda e qualquer situação. Então, por exemplo, não iam para a noite com o paciente, não iam para festas. E eu ia. Então, o que acabou acontecendo? Muitas vezes eu fazia esse tipo de intervenção, para shows, em festas, também ia. E em outras situações eram outros profissionais, então tu tem que ter essa dimensão da, da tua reflexão pessoal, por isso que acaba sendo interessante também a nossa própria, a nossa a forma de cuidado, a nossa terapia, o nosso cuidado com o desenvolvimento pessoal, o nosso cuidado com a consciência de como a gente está, com o que a gente consegue fazer, as limitações que a gente tem, é importante pensar isso, e esse é um outro desafio. Pensar as nossas potências e as frentes onde tu consegue acompanhar aquele paciente. As frentes que tu não consegue, o que, que pode fazer? Combinar com colegas para compartilhar uma intervenção. Ou seja, há um paciente que tu não consegue dar conta de todas as demandas dele, pode combinar com outros colegas. Por exemplo, fazendo uma equipe, ou simplesmente, se tu atende de forma individual, tu já tem o um contato com a mais uma pessoa que conseguiria intervir junto contigo, junto àquele paciente. Então, esse é também é um desafio, né? o autoconhecimento. Então, resumindo, o acompanhamento terapêutico tem essa ideia de uma disponibilidade para estar junto com o paciente em vários momentos. <música>